Agora, com aulas presenciais, garanta a sua vaga. Bom, chegou mais um equipamento. Vamos abrir. Acabou de chegar dos correios. daqui que eu estava trabalhando com o do flex e ele estava meio deteriorado Era a lente né aí eu piso que está faltando o conector né, infelizmente não veio com conector para poder introduzir o cabo de luz né, introduzir a fonte de luz, vai ser meio difícil testar a luz dele mas a gente dá um jeitinho, normalmente quando encaminhar equipamento com todos os periféricos, né, os acessorinhos que tiver, tiver a capa protetora também mandar, né, que a gente já faz um teste mais coerente, ok? Nós vamos ver qual é o defeito, aparentemente está aparecendo a imagem, né? Lá. Vamos ver o que, que acontece com essa ótica, provavelmente seja infiltração, ok?